Olá, sou César Filiz Bino, diretor executivo e operacional do grupo Vega Produtora. Eu sou Vânia Domiciano e quero falar para vocês de coisas boas. Então, motivação como propósito, que é o terceiro passo para desenvolver a sua inteligência emocional. Remédio para dormir, remédio para ir ao banheiro, remédio para não sentir dores. Mais cansado de tentarem de tudo, tomarem remédios fortes. Esses desconfortos só acontecem por causa da quantidade de intoxicação. Mas próximo, eu vou conseguir descobrir quando esses problemas começaram, quando eles deram os primeiros sinais. Algumas precisam de uma ajuda extra para conseguirem ter bons resultados. Ainda não foram diagnosticadas, mas só vou te falar o mais importante. O intestino está ligado pelo sistema nervoso central. É muito legal estar tá aqui com você. Realizando um sonho, uma meta que a gente tinha aqui. Para quem não me conhece, quero me apresentar. Eu sou o Dinho Oliveira e estamos estreando o primeiro vídeo oficial da Tribo Blast. Seja bem-vindo! E é claro, eu não posso deixar de convidar você para se inscrever no nosso canal. Dê o seu joinha, dê o seu like e a gente vai fazer bastante coisa legal. Eu conto com você! Hein? Nesse conto, ele conta a história de um cientista Valentim Brás, tarólogo e consultor de numerologia No vídeo de hoje, quero falar sobre um nome profissional Neste vídeo, quero falar sobre... Olá, meu nome é Rafael Medeiros Nasci em 1989, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo E aos 4 anos de idade, em 1993, eu tive meu primeiro contato com a música o Gido Krishnamurti, que colaborou muito para o autoconhecimento, disse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 eu acho que uma coisa comum para todos nós é a busca incansável da felicidade, é, já tá ficando chato, né?